Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Fallout 76, hoje trazendo dicas essenciais para quem está iniciando em Fallout 76. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O primeiro ponto quando você inicia o jogo é, não se preocupe com a aparência do personagem, você poderá mudá-la a qualquer hora do jogo, incluindo o sexo do seu personagem. Uma das ferramentas mais úteis do Fallout 76 é seu Pip-Boy, ele possui todas as informações do seu jogo, como status do seu personagem, armaduras, vestes, armas, itens, missões, entre outras coisas. Em um outro vídeo eu irei explicar tudo sobre o Pip-Boy detalhadamente, mas para esse guia geral são esses pontos macros. Lembrando que no Boy você pode acessar também as suas munições, e munições nesse jogo tem peso pessoal, então tem que tomar um cuidado excessivo com o peso que você está carregando para não ficar sobrecarregado. Fallout é um jogo online, então não tem como pausar. Você vai precisar favoritar suas armas para mudá-las durante o combate. Lembre-se sempre de deixar uma arma branca como favorita, pois muitas vezes durante o início do jogo você vai ficar sem munição. Aproveite o início do jogo para usar bastante suas armas brancas, até porque dificilmente você vai conseguir morrer para seus inimigos de níveis baixos. Colete o máximo de lixo que conseguir durante sua exploração. Sucata é necessária para construir sua base, suas armas, armaduras, munição, basicamente todos os itens do game. Quando você encontrar uma bancada, qualquer tipo de bancada, desmanche toda a sua sucata para diminuir o peso que você está carregando. E assim que chegar no seu camp, descarregue ele no seu baú. Seu camp, por sua vez, pode ser alocado em praticamente qualquer local do mapa que não possua construções. Só lembre-se do seguinte, que realocar o camp vai custar dinheiro, e dinheiro no início do jogo é algo bem escasso. Falando sobre o camp, camp serve para você guardar seus itens que você achou durante sua exploração, e também para você construir sua base, piso, paredes, telhado, etc. Mas lembrando que é necessário você conhecer esquemas específicos para conseguir ter acesso a determinadas construções. Esses esquemas, por sua vez, são conseguidos em recompensas de missões, exploração do mundo ou comprando em vendedores. Basta acessar seu Pip-Boy e ir na aba Anotações e ler o esquema para poder aprendê-lo. Durante suas explorações, carregue armas com diferentes tipos de munição. Isso vai garantir uma maior sobrevivência durante as batalhas. Munição no início é difícil de conseguir, então é bom ter um plano B guardado na mochila. Uma solução fácil para conseguir mais munição é visitar o acampamento de outros personagens. Nesses acampamentos de outros jogadores, você vai encontrar munições normalmente vendidas a uma tampa cada munição. Dessa forma, você economiza bastante dinheiro e garante maior sobrevivência. Para visualizar suas missões, abra o um mapa apertando o botão M no PC ou o botão Start nos consoles. Os objetivos principais são marcados por um quadrado. E os objetivos secundários são marcados por um losango. Opte por fazer o máximo de missões principais, pois várias delas são tutoriais do game. Além disso, você vai ter tempo suficiente para fazer as missões secundárias no futuro. Para subir de nível, basta você abrir seu Pip-Boy e apertar o botão de vantagens. Vai estar tá listado na parte inferior da tela. Nessa tela você vai escolher uma característica do personagem para aumentar em um ponto e escolher uma carta para equipar no seu personagem. Na parte superior esquerda da carta indica quantos pontos são necessários estarem disponíveis naquela vantagem para poder equipar a carta em questão. Um dos principais atributos no início do jogo vai ser força e inteligência. Força vai aumentar a sua capacidade de carregar. Objetos e inteligência vai aumentar a experiência ganha durante suas missões e matando inimigos. No início do jogo não se preocupe em construir armas e armaduras para você. Rapidamente você vai conseguir itens durante sua exploração do jogo. Lembrando que as armas quebram durante o tempo de uso. Você pode consertá-las nas bancadas de armas e as armaduras podem ser consertadas também nas bancadas de armadura. Algumas missões no início pedirão que você faça isso, então execute, mas não se preocupe com isso após concluir o objetivo de missão. Algumas missões vão pedir que você construa armas, é somente um tutorial para você aprender, mas não se preocupe durante o jogo, no futuro isso vai ser muito mais útil. Num vídeo futuro ainda vou dar mais detalhes sobre o sistema de craft do game, que pode ser um pouco confuso para jogadores iniciantes. Uma das coisas assustadoras são os indicadores de fome e sede em Fallout 76. Primeiro ponto mais importante, você não vai morrer nem por falta de comida nem por falta de água. Na verdade, isso vai atrapalhar a conseguir bônus de vida e Action Points, o AP, é o atributo que você usa durante a câmera watts. Água, você pode conseguir tendo garrafas vazias no seu inventário. Chegue próximo de uma fonte de água e selecione coletar. Não se esqueça de ferver sua água em estações de culinária para diminuir a chance de pegar doenças, além da quantidade de radiação ingerida. Comida você pode encontrar em alguns inimigos como baratas, cervos, esquilos e outros inimigos. Você pode cozinhar a carne em estações de culinária. Caso você esteja com pouca madeira, você pode encontrá-la chegando próximo a árvores caídas no chão ou então alguns itens também vão fornecer madeira. A câmera VATS, por sua vez, existe para ajudar a mirar nos inimigos. Automaticamente, ela mira considerando seus níveis de atributo e suas cartas equipadas no seu personagem. Utilizando a câmera VATS com armas de fogo, é possível mirar em partes específicas no corpo do inimigo. Atirar em membros inferiores atrapalha a locomoção do seu inimigo, assim como tiros na cabeça de alguns inimigos configuram acertos críticos, causando maior dano. Utilizando a sua câmera Vats, a sua barra de crítico vai se encher. Quando ela estiver completamente cheia, você pode causar um dano crítico automaticamente no seu inimigo. Durante sua exploração, utilize o botão da câmera Vats para poder encontrar inimigos que talvez você não esteja enxergando. Mas faça isso com uma certa moderação, porque cada vez que você aperta o botão da câmera watts, um pouco do seu AP é consumido. o Palau 76 é um mundo dominado pela radiação. Essa barra vermelha no seu HP indica a quantidade de radiação que seu personagem tem no corpo. Além de diminuir a quantidade de pontos de vida que você tem, você também pode sofrer mutações. Mutações essa que no primeiro momento podem ser vistas como coisas ruins, mas que na verdade não são. Além dos bônus, você tem o ônus das mutações, mas no meu vídeo específico eu vou explicar sobre as mutações disponíveis no jogo. Uma das formas de curar sua radiação é utilizando o Way. eles são facilmente encontrados durante a sua exploração ou podem ser comprados em qualquer loja ou acampamento de outro jogador. Os Steam Packs por sua vez vão curar sua vida. Lembrando que já existe uma hotkey para você curar tanto nos consoles como no PC. No começo do jogo, você vai encontrar alguns eventos para serem feitos. No mapa, você vai encontrá-los como uns hexágonos amarelos grandes. Caso você chegue perto o suficiente desses hexágonos, o jogo vai iniciar a missão do evento automaticamente. Não se preocupe, pessoal. A dica que eu dou é, não se preocupe em falhar essa missão, não tem problema nenhum. E evite fazer eventos durante o início. São poucos os benefícios e você vai gastar muita munição para concluir esses eventos. Em alguns dos casos você vai até falhar em alguns eventos porque seu nível é muito baixo, muitos inimigos e uma dificuldade um pouco elevada para o início do jogo. O importante nesse início é você focar em fazer as missões principais para que você aprenda o máximo sobre o jogo e ganhar os benefícios das missões principais. Sempre que iniciar o jogo, entre em um grupo público. Dessa forma, você vai aumentar a experiência que você ganha e subir de nível muito mais rápido. Não necessariamente você precisa andar com os membros do seu grupo. Os maiores benefícios dos grupos são otimizar a experiência ganha, ter novos pontos de fast travel sem pagar nada, que são os acampamentos dos jogadores do grupo, fazer fast travel nos próprios jogadores do seu grupo também são gratuitos, Nada mais do que isso. Esse foi mais um vídeo de Fallout 76 aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like. Se inscrever caso tenham interesse em mais conteúdos de Fallout 76. Até o próximo vídeo. Tchau!